Um dia Buda estava em uma assembleia, quando entrou um homem furioso no local onde ele estava rezando, e esse homem achava que Buda estava errado, sabe? Se reunindo com aquele pessoal e fazendo meditação. E esse homem era um homem de negócio, gente. E ele achava que aquilo era uma perca de tempo muito grande. É... E no meio do, do povo tava o, estavam os filhos do, desse homem. Deixando eles mais furioso ainda. Então fazendo com que ele questionasse sabe? a atitude do Buda. Então ele disse. Ao invés de perderem quatro horas do seu dia. Ficando em volta desse, desse velho careca aí. Fazendo nada a não ser ficando com... Com os olhos fechados e blá blá blá. E esse homem ficou. ficou lá tirando sal dele, sabe? Zoando. ao invés de, de vocês estarem me ajudando a cuidar dos negócios, o que, que vocês ficam aí com esse com esse velho idiota? e Então falou, vou, vou dar uma lição nesse velho. E ele então ele caminhou em direção do Buda toda a confiança toda aquela arrogância então ao chegar perto do Buda ele ele sentiu que que seu corpo ficou paralisado não conseguia falar só tremer então a única coisa que ele conseguiu fazer Naquela hora foi cuspir então ele cuspiu no rosto de Buda e aqui foi uma afronta muito grande, sabe? O pessoal em volta ficou, ficou tudo tentado a bater no cara e falar um monte de coisa, só que, só que o Buda estava presente e eles não fizeram nada. A não ser ficar ali com aquelas caras de de perplexidade, de, de, de choque, sabe? Então o Buda fez apenas uma coisa. Ele olhou nos olhos do homem e sorriu. Sabe aquele sorriso puro? Aquele sorriso de fraternidade, sabe? O que ninguém faria, ele fez. Então, o homem decidiu que não poderia ficar mais ali. Ele ia morrer de raiva se ficasse ali, pena aquele sorriso. Então ele foi embora para casa dele e no caminho de casa ele ele ficou com a Percebeu que ele ficou com aquela imagem de Buda sorrindo no, na mente dele. E ao chegar em casa também, continuou com aquela mesma imagem de Buda sorrindo. E ele foi dormir. Mas quem disse que ele conseguiu dormir? Então, ele ficou com aquela imagem de Buda na mente dele. A noite toda. Então ele, ele tremia, ele suava frio. E ele percebeu que o corpo dele estava tendo aquela sabe, mudança. Estava acontecendo uma mudança no corpo dele. Na mente dele, principalmente. Então outro dia ele levantou, ele não tinha dormido, né? estava cansado, com aquela insônia toda. Então ele foi, foi em direção do lugar onde ficava a Buda. E chegando lá ele se direcionou a Buda e se ajoelhou no chão e pediu perdão para a Buda. Então ele falou, ah, o que eu fiz foi horrível, senhor, o que eu fiz foi... Foi inadmissível. Eu não conheço o senhor, mas... Eu não gostaria que isso acontecesse comigo. Então... Ele falou, me perdoe, por favor. Então o Buda falou... Eu não posso te perdoar, mas. E... Todos em volta ficaram... Chocados? Como assim? Buda... Buda é o cara que... Que mais tinha compaixão? Buda é o cara que... Perdoava todos, ele aceitava, aceitava ladrões, aceitava assassinos, aceitava todo tipo de pessoas e eles se reuniam em volta dele e se transformavam, sabe? E por que Buda não, não podia perdoar algum? Então Buda percebendo que todos estavam surpresos, ele, ele então falou, bom, eu não posso te perdoar, porque não há o que ser perdoado. Você não fez nada para mim? Por que eu vou te perdoar? Então, o homem falou novamente toda aquela perplexidade, com toda aquela, aquela... aquela dúvida, sabe? Na mente dele. E ele falou, "Não, mas ontem eu vim aqui furioso porque meus filhos estavam aqui reunidos com você. É. Então eu, eu cuspi no seu rosto Então Buda respondeu Não A pessoa que você cuspiu não está não aqui hoje não Se eu encontrar essa pessoa eu vou, vou dar seu recado Perdão, gente Perdão é uma coisa muito complicada Perdão é uma coisa que Se você não fizer direito Se você não fizer de coração Se você perdoar uma pessoa E continuar sabe, Trazendo de volta Aquela situação Isso não é perdão, gente Perdão é quando você esquece É quando você joga o passado pra trás e segue em frente então perdão é isso perdão não é ficar remoendo e ficar culpando a pessoa, sabe? por situações que aconteceram depois do, do, daquilo que já se passou e você ficar culpando aquela pessoa, falando ah, eu sou assim por causa de você e não sei o que bom gente perdão é esquecer perdão é esquecer então se você quer, quer viver bem se você quer ter sua consciência limpa se você quer fazer fazer as coisas que você sempre soube fazer só que você sente que, que o passado está te impedindo que alguma mágoa está te impedindo de crescer você tem que esquecer a primeira coisa que você tem que fazer é esquecer. Então, você, se você tem alguma coisa, alguma pessoa, algum problema, alguma situação, que você vá, que você encontre essa pessoa, fale o seguinte. Olha, eu quero mudar minha vida e essa situação está me impedindo. Então, por favor, me perdoe eu te perdoo, se for o caso, eu te perdoo por essa situação e a partir de hoje eu vou esquecer. Eu esqueci. O que aconteceu? Eu não sei, não lembro. Eu esqueci. E a partir desse momento, você vai ver que as coisas vão fluir. Entendeu? Porque você deixou de lado aquela situação indesejável então você focou no futuro você viveu o presente na sua melhor forma então esse foi o vídeo de hoje gente espero que tenha ajudado você por favor deixe seu comentário compartilhe esse vídeo se você sentir que você quer assistir mais alguma coisa dessa série esse é o segundo vídeo da série Seja Melhor, você vai no vai no meu canal, tem lá a playlist Seja Melhor, você assiste o primeiro episódio e fique ligado que vai ter mais. Não seja quem você não é, ok? Não procure agradar, não procure seguir caminhos que levam a lugar nenhum. Procure um caminho... Vai te fazer o melhor, ok? Alguém já comeu pão com farofa? Hum, olha aí, que delícia! Hum.